Ei clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Rain World. Jogo de sobrevivência aí para PC, PlayStation 4, Nintendo Switch. Eu acho que só. A gente chegou a jogar um pouquinho, mas não foi muito bem. Mas os colegas aí pediram bastante. Inclusive o nosso amiguinho Juan tem insistido aí. <risos> então vamos jogar, né? Tá aqui, tá comprado. Vamos tentar abrir umas portas a mais hoje. Tá o nosso Lesma Gato. Eu não lembro muito bem os comandos. Eu acho que é só.. ele só pula, é, só isso mesmo. Ele é tudo meio mole. E a gente tem que ter cuidado aqui. Tem algumas plantas que se disfarçam. A gente tem um mapa, com certeza que tem um mapa em algum lugar Isso Ali embaixo está a porta e todas essas cruzes eu acho que é onde a gente faleceu algumas vezes O que, que a gente precisa fazer para dar certo? É... Bom, a gente precisa evoluir, para evoluir a gente precisa se alimentar e descansar é isso a gente não pode encostar ali se encostar naquele negócio morre na hora vamos seguir as instruções o um, nosso amiguinho ali em cima ó arcou u oh, isso não é bom não é, morremos uh. pegamos pegamos ele agora u eu jurava que se a gente caísse ali era morte Cara, eu, eu acho tão difícil esse jogo, tão difícil Come, come, come Pronto Agora a gente tem energia de sobra aí Pra evoluir Precisamos dar uma descansada Aqui tem umas frutinhas, as frutinhas também são comestíveis Come, come, isso Ali tem um upgrade Homem Mais um item Disponível na sandbox Que a gente vai descansar Opa! Quase, quase, quase Vamos dormir Tá gravando, será? Ah, tá gravando O que acontece? A gente está tipo um sonho? Qual, a gente precisa ter aí um, uma evolução que é para esse, esse quarto símbolo. Então a gente vai ficar explorando esta área até alcançar esse símbolo. Olha ele ali. Pegamos. Oh, Como é que faz quando é. chora. <risos> chora muito. Dá uma olhada no mapa. Tem que voltar pro descanso. Pró. Tivesse algum tipo de arma. Eu sei, eu tô vendo, eu tô vendo. <risos> é, isso foi uma loucura. Lá vem, lá vem, não vem. Vamos torcer para que dê certo o nosso plano. Não deu certo, acho que não deu certo. Viu? Deu bem errado. E, nossa, tem outro lagarto aqui. Aí. Não, não. Aí, a intenção era fazer um bicho comer o outro. Foi quase. Foi quase. tudo bem Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. come, come bom, bom. Que fia, né? É bem difícil, é bem difícil Beleza, a gente conseguiu fazer mais uma evolução A evolução em si é só o brasão, né? Não tem nenhuma, vamos dizer assim... Nenhuma mudança no nosso personagem, ele não fica mais forte ou maior. Dá uma olhada no mapa, a gente consegue passar ali. Vamos lá? não há necessidade de muita cautela Vai na loucura mesmo Ua. Corre gatinho, corre Sucesso. Sucesso. Eu nunca imaginei que esse dia um dia chegaria. Para vocês imaginam só. A gente estava tendo todo aquele trabalho Vou pegar aqui umas umas pedras a gente estava tendo todo aquele trabalho com apenas com os lagartos Imagina agora vamos lá vamos lá aí não foi bem... <risos> não foi do jeito que a gente queria mas tá bom você é de comer Come come come Cheguei aí, pegamos. Come come, não, não, não, não, não, de habilidades que a gente não tem. Tem mais Vou pegar um... uma lança. Ó, oh. <risos> meio difícil, né? E pegamos mais um bichinho. Vou comer mais um só, em todo caso nunca se sabe quando que a gente vai encontrar comida novamente. Vou uma olhada no mapa. Precisava de um save, né? que ali é uma é um caminho os de três são os que muda de de o de um é que são os atalhos internos vai quanto bicho Beleza, vamos aqui. Isso aqui não tá com uma cara boa. Ficou... não sei se eu fiz bem. Não. Oh. Que triste. Oi, oh, o safe tava bem ali. que a gente comeu algo que não era para comer A gente uma vareta Minha nossa, por que? Olha que dali. Tá bem Tá bem, nossa caminho. Eu sei que eu tenho que ali. Mas <risos> como é que faz? Tem um lagarto. Tem um lagarto no caminho. Bom. O lagarto está vindo. Vou observar o que a gente pode fazer. Na cara. Bom, deixa ele aí que ele tá bonzinho. Tá se, tá se afogando ali, tá bom. horas de gameplay para chegar neste ponto se o negócio ele está piscando significa o quê? Dá uma olhada no mapa Paciência, é verdade, a gente conseguiu passar já por aqui. Tenho muito medo dessa água. Já é ali. O bicho está afogando. Começou a tremer, significa o quê? Que vai dar ruim. Nossa, é inacreditável, hein? <risos> a gente tá jogando tem muito tempo já. Tem muito tempo. Mas a gente conseguiu evoluir... mais um brasão É o último já? Temos acesso a tudo? É isso? Ah não... Sobrevivente Bom... Eu não, se, não entendo o que significa Não sei se é o último brasão mesmo para valer mas a gente vai encerrando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga Metroidvania, jogos indie, né? Recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gostando lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!